...pediu à Secretaria de Segurança Pública que investigue a morte da mulher que foi baleada por um policial civil dentro da emergência do hospital de base no último sábado. A gente chegou a mostrar esse caso aqui no começo da semana e de acordo com algumas testemunhas, essa mulher teria tentado esfaquear um médico e um paciente. Aí um policial civil que estava de folga e acompanhava um parente no hospital acabou reagindo e atirando. A gente fala agora ao vivo com o deputado distrital Fábio Félix, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da CLDF. Boa tarde, deputado. Por que é que a comissão decidiu pedir essa investigação? Boa tarde Felipe, boa tarde a quem nos assiste agora Eu acho que esse é mais um caso que precisa de transparência né? A população do Distrito Federal quer saber as circunstâncias Que aconteceram essa intervenção dentro de um hospital público O hospital em geral é um lugar onde as pessoas se sentem seguras, acolhidas é Mesmo sendo um espaço complexo né? de cuidado com a saúde Era uma mulher que tinha um histórico de situação de vulnerabilidade social então, passava por uma por uma atenção especializada dentro do hospital, estava ali para ser cuidada e acaba sendo baleada. Isso é um caso grave que precisa ser explicado. As circunstâncias precisam ser reveladas. Então, a gente quer saber se há câmeras né, em relação... É, se há câmeras naquele local que podem revelar as imagens e o que aconteceu de fato. A família quer mais informações sobre o assunto. Me parece que ela quase foi enterrada como indigente né, sem que as informações fossem passadas à família Que há erros no atestado de óbito que precisam ser corrigidos Então a sua situação de vulnerabilidade não pode deixar que esse caso passe em vão sem investigação Então óbvio que tem uma versão sendo contada uma versão sendo contada pelo autor dos disparos, mas a gente quer que esse caso seja investigado porque ninguém pode balear alguém sem que aquilo seja explicado. E aí a comissão pede à Secretaria de Segurança Pública todos os dados e informações sobre o caso porque a comissão justamente serve de direitos humanos para proteger as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. É, eu entendo o que o senhor está dizendo e se for verdadeira né? e, por enquanto, acreditamos na versão que existe, de ser verdadeira a hipótese de que esse policial reagiu a uma tentativa de assassinato que ocorria diante dos seus olhos, se isso se prova como verdade... Essa investigação que você propõe, na minha análise, até vem para reforçar a verdade dos fatos e para que não parem dúvidas sobre a ação daquele policial civil naquele momento. Porque se é verdade que aquela mulher mantinha uma arma em punho e que foi para atacar um médico e um paciente, se estava a ponto de cometer um homicídio, é, é, é verossímil, provável, razoável que um policial civil possa argumentar para agir da maneira como esse agiu. Entendo o que o senhor está dizendo. Se vier uma imagem de segurança que confirma esse fato, a gente consegue passar essa página e entender. Olha, não houve nenhum problema com essa ação policial. Mas para isso o que vocês pedem é transparência. Exato, porque a gente tem um histórico de pessoas em situação de vulnerabilidade que têm as suas vidas, as suas existências relativizadas. Porque tratamentos são dados de forma diferente e, infelizmente, a desigualdade produz isso. Então, nós queremos que, neste caso específico, tra tratando-se de uma, de uma senhora, uma mulher que tinha uma extrema situação de vulnerabilidade, que seja explicado se é, a, a força que foi empregada por esse agente da Polícia Civil, né, que não estava em serviço, ela foi proporcional ao que vinha acontecendo naquele momento. Até porque existe treinamento para intervenção de seguranças, vigilantes, policiais, etc. Se houve a ameaça, de fato, a, a essa proporção e se a resposta foi dada na, na ameaça também de forma proporcional. Então, acho que isso precisa esclarecido. e precisa ser tra ter transparência de informações para a família. A família tentou fazer um registro de queixa na quinta DP, foi negado o registro de queixa à família porque... É, em tese, é, foi, foi informado na hora, na quinta DP, a, a investigação já estava sendo feita pela Corregedoria da Polícia Civil. A família nem sabia que os disparos tinham sido feitos por um policial. Então, é, tem uma, um roteiro do caso, que até aqui não é transparente, que deixa a família com uma série de dúvidas, dúvidas graves, porque... É, a gente está falando de, uma, de, uma, de, uma, de um caso que teve uma consequência muito dramática, então isso precisa de transparência para toda a população confiar na narrativa que está sendo é, apurada até aqui. Os práticos, deputado, é, o senhor já sabe se há câmeras de segurança, se esse material vai ser fornecido à Câmara Distrital? Nós não sabemos ainda, sabemos que há câmeras de segurança em vários espaços do Hospital de base, mas não sabemos se nesse caso, especificamente, há câmeras de segurança, né, neste local especificamente, mas nós já apresentamos aí a Secretaria de Segurança Pública e queremos, inclusive, uma reunião com o Secretário de Segurança Pública sobre esse caso. Obrigado, deputado, pela presença e pelos esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Felipe. Até mais. Até mais.